Filhinhos! Tio Guedinha, mais um Dúvidas de Oficina, com o Padrelio aqui. Padrelio, quer se apresentar? Nunca, não há necessidade. Tá bom, mas vai ter um dia, <risos> vai ter um dia que isso vai acontecer. Bom, você já sabe né filhos, se você não sabe, tá chegando agora, Target Racing, contato tá aqui embaixo, traga a sua moto, faça o orçamento, fica à vontade, liga pro Padre, o que você preferir aí, segue eles no Instagram. Eu sempre seleciono as dúvidas que tem mais like. E aí depois eu pego uma das mais recentes ou duas e tal e faço aquele, aquela, o um mitiê, aquela elaborada luxo para vocês. Então se você tem alguma dúvida, pergunta aqui, faz nos comentários, né fala aqui. Se você vê que a sua dúvida é igual a dele, deixa uma curtida nesse comentário, que daí vai chegar lá em cima, ela sobe e eu vou selecionar para o próximo. E tem muita dúvida que ela é repetida. E aí você, vou pedir carosamente que você assista os outros, porque certamente Tá lá a sua resposta. Teve um que todo vídeo tem do troquei, escape e filtro preciso fazer o um remap. Troquei, não sei o se é que, ela, fazer o que, o que. A gente já falou isso bem no começo aí, já falamos de dúvida de hora, já falamos não sei o se é que é lá. Então, é que às vezes quando eu coloco lá o título, não dá pra colocar tudo que eu queria colocar. Então, como você faz na Netflix, assiste o um episódio completo e você vai ser muito feliz. Paulo Santana. Ah, beleza, Duvar E padre. Beleza. Tá bom. Eu tenho uma 600 4-cané com mais de 110 mil km, sou o único dono dessa moto que está comigo há 10 anos, sempre pilotei de boa, sem acelerações, fortes e top speed, modo tiozão, sempre usei gasolina na pódio, troquei o óleo a cada 3 mil km e o motor nunca foi aberto, sendo feito somente revisões com o mando figurino, como limpeza de corpo de borboletas e uma regulagem de válvulas somente e demais detalhes, gostaria de saber Quais são os desgastes que o motor vai apresentar por tempo de uso nessa quilometragem e em diante? Se é necessário fazer uma descarbonização do cabeçote? Valeu. Você sabe que isso aqui é culpa sua, né? <risos> A gente falou de 40, 50. Você já, sabe? Já né? foram para os 110. Está dobrando. Então tá. Você está entendendo, né? Se <risos> nós vamos falar de 110, vai aparecer uma com 278 mil rodadas e falar assim: essa aqui é pelúcia. <risos> e aí, padre? Ele quer saber? Então assim, ó, ele falou que né, anda de boa, Pode. Não dá top speed, combustível bom. 3 em 3 mil 3 em 3 mil. mil tá com um olhinho novo. Sempre limpa borboletas. Então, parabéns. Perfeito. O chá tá cuidando muito bem da moto, fazendo as revisões ele falou, conforme manda o figurino. Deve seguir o manual do proprietário, né? Sim. Então, ótimo, parabéns. E assim, a gente é igual quando a gente vai no médico. O médico pergunta, o que está acontecendo? dói a cabeça, dói a barriga, então, só que imagina que sua moto é uma criança, então o pediatra não tem como perguntar para um bebê se está doendo a cabeça, então, a barriga, né, então ele tem que ir lá, olhar, fazer um exame, né, é o que você tem que fazer com a sua moto, olhar para o escapamento, ver se já tem uma fumacinha, pode ser um sinal de anéis de pistão já desgastados, um retentorzinho de válvula já com desgaste, ressecado por idade, né? São 10 anos. É... Aí tem uma embreagenzinha que pode começar a patinar, um câmbio que pode começar a escapar marcha. Mas aí ele, no fim da pergunta, se eu não me engano, ele perguntou: devo descarbonizar o cabeçote? É. O que vai apresentar depois com essa comentário é. aqui para frente? É assim, olha. E descarbonização do cabeçote. O que ele está fazendo é perfeito. Tá. Tá? Continue assim Não há necessidade Ah, vou abrir o motor para ver Porque se abrir Vai ver Vai ver é. E vai trocar anéis Vai trocar retentores Bronzinha Vai ter uma bronzinha um pouquinho mais gasta Vai fazer Então quem então, procurar vai achar Usa Só que seja o pediatra da sua moto Fica de olho tá? Nossa, fumacinha Poxa, rodei os dois mil quilômetros Fui verificar o nível do óleo. Estava um pouquinho mais baixo Sinal que já está consumindo um olhinho, né? fique esperto para não faltar óleo. Então, agora, ah, vou desmontar o cabeçote para descarbonizar, você está usando gasolina Podium, né? ela tem um baixo índice de enxofre, carboniza pouco o motor, é, se pega estrada, né? a temperatura que atinge na estrada, a gente chama de temperatura de limpeza. Então, o cabeçote se auto limpa, vamos dizer assim. A câmera de combustão, as válvulazinhas, então não há necessidade de uma manutenção extra por idade ou por quilometragem, tá? é manutenção normal e seja o pediatra, fique de olho. Nossa, a suspensão começou a ranger, precisa desmontar, verificar o desgaste, lavar e lubrificar. Nossa, estourou um retentor, precisa trocar porque está vazando. Ah, patinou a embreagem, poxa, precisa trocar a embreagem. Nossa, explodiu. Ah, velho, ah, começou. Acabou. Tá, é tão <risos> Não, tranquilo. Mas Para não ver. há necessidade de nenhuma manutenção especial por idade ou por quilometragem. É só manter. E tem aquela, né, Padre? Se você não vai ao médico, mas não saber que você está doido, você viveu bem a vida inteira. Ficou tranquilo. Entendeu? Não é <risos> mas não, não é o caso dele. Ele falou que a cada 3 mil ele está lá Com fazendo mente. as revisões. Sim, sim, sim. sim. Como manda o figurino. Isso é Ainda está tá demorando um pouco. Eu tô, eu tô por semana aqui. Né? <risos> Aliás, filhos, ó, deixei duas EXCs aqui. ó, Dos filhos que acompanham. Douglas e Guilherme. E Guilherme né? É isso aí. Então, Ou Guilherme Douglas. Eu acho que é, é isso aí. Valeu, filhos. É nozes. Hoje é a semana das 26, Semana sagrada. Bom, posso para o próximo? Eduardo Giacometti Ramos. Padre, diga. Jeitinhos no tensionador de corrente de comando para tirar barulho. Tec-tec. Voltas na mola, parafuso, mão da gambiarra. Pode identificar corrente de comando? Aguarda a opinião do especialista. Essa é uma que a gente. Sempre tensiona, não é? É, é assim, ó. É, tem o tensionador automático, que é o que vem original na moto, e tem o tensionador racing, que né, você compra como um acessório, só para competição, e aí é um mecânico que ajusta a tensão. O que eu entendi, Eduardo, é que você tem o tensor original, e você escutou um barulhinho na corrente de comando e você quer eliminar esse barulhinho, Fazendo uma tensãozinha mecânica, você indo lá e empurrando o, o tensorzinho. Funciona, tá? mas às vezes ocorre um exagero nesse tensionamento e aí danifica a corrente e as duas hastes, tá? aquelas que a corrente fica espregando Que tem é a borrachinha, não é? Isso. Ligado. Então tem uma móvel, que é onde o tensor empurra, e uma fixa a pressão em cima delas fica tão grande que rasga tá? aquela borrachinha, que é uma fibra, não é uma borracha, é uma fibra, mas gasta e chega a rasgar e cair pedaço dentro do motor, então não é legal. O que eu recomendo fazer? Troque o tensor. Tá. Tá? Fez barulhinho, foi lá com a mão, esticou, né? parou o barulho, opa, é o tensor, você acabou de matar que é o tensor. Vai na concessionária, compra um novo, coloca lá e acabou. Já é. Tá. tá, isso de na mão é perigoso. Beleza. Não recomendo. Beleza. Boa. Eu acho que é isso aí. Então, jeitinho jamais. É Ou jeitinho é, Então, ser. o jeitinho Porque é só para fazer gente. o diagnóstico. Tá. Né? Vai lá e empurra. Poxa, o barulho sumiu. Então era ele mesmo, era o tensor. Porque às vezes você empurra e acha, pô, acabei com um problema. Só que o tensor é uma catraca, ele só anda em um sentido. Então ele só empurra a corrente, ele não recua, ele não volta. Aí ela fica aqui assim. Só que tem tensor que estraga essa catraquinha. Então você empurra, ele estica a corrente. Na hora que você está na estrada enfiando a mão, ele recua e aí pula dente, atropela a válvula, destrói tudo. Então foi lá, empurrou, parou o barulho, opa, já fiz o diagnóstico. Sou o cara, agora eu sou mecânico. Você acha, que ele já pode, diagnóstico. você acha que ele pode virar um mecânico? Não, já está né? pós-graduado. Tá, não, beleza. Aí, ele já sabe que é aquela peça o problema, é. vai na concessionária, compra uma nova e troca. Não fica andando com aquela peça que ficou com a mão. Não. Então você acha que quando o cara descobre isso e faz esse teste, ele não. pode ir para oficina? Imediatamente, ele já pós-graduou. Tá, entendi. Então, <risos> bom, então, o Eduardo trouxe aqui um negócio muito interessante, né? Pô, caraca, maravilha. Posso para a próxima? Vai. Bença Dula, Bença Padre. Oh. Maravilha. Deus abençoe. É, amém. É, tem uma Street 765-2020 Monstrona. Qual que é? Não entendi. Street... Ah, é Triumph. Street Triple. 765-2020. Só que a tá. dele é a versão Monstrona. É uma versão um pouco mais... Tá? Mega luxo, é. assim. Antes dela, passei por uma Z400. Você vê que ele não colocou nenhum adjetivo nela. Então, é simplesmente uma Z400. Tenho uma dúvida. Ambas, quando saiam do neutro, moto parada, para engatar a primeira, dá uma espécie de tranco, quase um solavanco. Na Z, o tranco era mais modesto. Já na Monstrona, chega a dar uma andada para frente. Imagino que seja a força do motor. Por que isso acontece? É prejudicial? Como posso evitar isso? Obrigado pelo de parceiro. Vocês são fodas. Você. Você é o foda com a roubo. O meu foi normal. <risos> não, não, é. E zero. Ó, é que ele acho que nunca então engatou a primeira numa Harley. Porque na hora que engata a primeira numa Harley, parece que você está afundando no asfalto. <risos> <risos> <risos> Mas é normal, tá? É assim A C400 mesmo. é um motor com torquezinho mais manso. Uhum. É assim, ó tem os dentes das engrenagens, né? tem a árvore primária, que é a que o eixo primário que está ligado na embreagem Sim. e a secundária que está ligada no pinhão. Sim. Aí né, os dentes estão né, aqui já engatadinhos sempre. Nas laterais das engrenagens tem os castelos, que a gente chama de castelo da engrenagem, que é um dente lateral que engata em outro dente lateral da engrenagem. Tá? Então imagina que o eixo do câmbio está aqui, né? as engrenagens estão aqui. Né? Elas correm no eixo, elas não só giram, elas correm. Quando elas correm, elas engatam uma na outra. Quando a moto tem um torquezinho mais mansinho, como a Z400, os castelos são menores. Então, a probabilidade deles darem de frente é menor. Uhum. Então, geralmente, você consegue pegar no cantinho, ele já escorrega e engata, ou ele já vem direto e faz o engate... Então dá um tranquinho pequeno, ou às vezes nem dá, porque já vai direto. Quando você pega uma moto de 600 para cima... E as Ducatera, uma 1098? É, uma... elas também são o torque Lembra absurdo. Lembra que a 1199 também dá uma... É, é porque é, são caramba. motos né, de alto torque. Sim, né? sim. Então como o um motor tem uma força absurda, o castelo precisa ser muito grosso. Então a probabilidade deles darem de frente é muito grande. Então, eles primeiro batem, aí o motor gira, né? porque você está com a engrenagem apertada, a roda está parada. Então, a árvore secundária que está no pinhão está parada. E a primária que está no motor está girando. Aí, uma engrenagem parada tem que entrar em uma girando. Só que, geralmente, elas vêm, batem castelo com castelo, aí ela escorrega e entra. Então, ela faz... Dá dois estados, né? Um quando bate de frente e o segundo quando ele escorrega e engata. Uhum. Então faz clá! Sim. Né? Às bom, vezes ameniza bom. um pouco quando você aperta um pouco, dá uma bombadinha e dá um. um é, pouco mais, mas, mas também. Não tem problema nenhum, tá? Sim. A dica que eu dou: tem pessoal que fica com dó e aí aperta a embreagem e vai com o pé assim, ó. Sabe? Hum. Aí faz. Aí é ruim. <risos> Então, como que se engata a primeira? Aperta a e... embreagem. Não, mas... É que a pessoa não conhece. Eu sei, não. Como é como ele que tá eu querendo... Como é que eu pensei? Ele, ele vem, né, assim e é... tal. Ai, putz, eu vou tentar. No pedal de câmbio tá aqui, ele vai... Como é que Dá aquela... Não dá. Então, não faz isso. A minha dica é aperta a embreagem e enfia o pé. Não, beleza. É um tranco só. Tá. tá. Ela não vai ficar esfregando. Ela vai entrar e acabou. É tá vai aí Para, para a próxima. Não, Mas é um padre, deixa eu te falar uma coisa. Mas não faz mal nenhum. Calma tá. aí, deixa eu falar uma outra coisa para você. E teve um que perguntou, cadê ele dar um tranco de primeira para segunda? Porque eu queria ter um neutro, a passada do neutro também. O tranco, tempo. o cara é. faz de primeira para segunda também dá o tranco. Além de ter o espaço do neutro, né que ele tem que vencer esse espaço, o curso um pouquinho maior, é. né, do trambulador, que ele tem que vencer o espaço do neutro para chegar na segunda, também né, é uma marcha de alto torque. Você que usa shifter você pode ver que de primeira para segunda, de segunda para terceira... Eu quase não uso para segunda, eu prefiro a embreagem às vezes. Ele dá tranco no kickshifter. Sim, sim. E depois de terceira para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, Alegria parece pra uma manteiga. Muito. Você fala da desligado tá até alguém, Chico. Tipo. Tem manteiga agora dentro é. do motor que está escorregando tudo lá dentro. É normal, as marchas de torque, que são primeira, segunda, dão esse tranco. Depois fica mais mansinho, porque a velocidade dos eixos já estão mais parecidas, do primário com o secundário, aí elas engatam mais fácil. O padre, e se é o cara vir com esse pé? Na primeira para a segunda entrar o outro, Ó, Tem cliente? <risos> Tem cliente que faz isso em todas as marchas, tá? Que é que Aí fala, nossa, minha moto tá escapando marcha, ou fica fazendo barulho rrr, ah. na hora de engatar, mas é porque o pezinho tá ah. Tá com dó no pedal. Aperta, aperta. Não é pra ter dó, o é. sistema lá dentro tá preparado pra receber o peso da sua perna. Sim, sim. Tanto sim, é sim. que vocês que são piloto, aquela bota gigantesca que vocês usam, você enfia o pé com vontade, não enfia? É, sim. Quebrou sim. alguma vez algum dispositivo para você ter enfiado o pé? Não. Não quebra, é feito para aguentar isso. Então, é para pôr. E vou dar uma dica. Tem gente que fala assim, pô, mas mesmo eu indo com vontade, às vezes, só quando eu estou soltando a embreagem, eu sinto que a marcha engata. Não tira o pé do câmbio. Quando você bater a marcha, mantém o pé em cima. Bate com vontade e mantém o pé. E larga a embreagem. Porque se não engatou... Na hora que você estiver soltando a embreagem, que começar a passar torque, aí a marcha termina de engatar. Então não tira o pé. Maravilha. Né? Bate a segunda e fica com o pé segurando. Quando você soltar, você vai sentir que ela toque termina de engatar. Quando não engatou, né? Às é, vezes não, engata de senão, primeira. Eu acho que só com a força já vai ser o suficiente. Já, já vai ter muita gente que vai. Porque eu, eu, eu tive.. É até eu no... tô, deixa eu só complementar, você eu tô deve. falando isso, porque o pessoal de Harley reclama muito disso o castelo de Harley, ela é um trator a Harley, né, uhum. então ela precisa de um castelo gigantesco para aguentar o torque do motor e aí o pessoal fala, pô, mas eu vou com vontade e às vezes ela não entra, aí eu falo, bate o pé no, né, que é, eu tô acostumado com você de corrida, então é para cima, né põe o pé para cima e mantém o pé pressionando o pedal de câmbio, porque na hora que você começa a soltar a embreagem a marcha termina de engatar o triangulador vira e ela pec. Engata entendi. e vai embora, e não dá aquele falso neutro. É Eu a entendi. dica para quem usa Harley. Maravilha. Muito obrigado Padre, muito bom. E obrigado, principalmente pelo pé de moço, Tô, achei sensacional. Posso para a próxima? Vai. Adriana Sinigaglia. Gruvalino, pede para o Padre falar sobre escapamentos em um vídeo você disse que no modo GP só se usa escape longo. Qual a diferença entre o escape longo e o escape curto? Abraço filho. ao. Pera, se eu um É que eu falei, os caras que né? querem aqui, Exemplo, Quer eu não falei no, no modo GP porque hoje tá, tá, tem um caninho aqui, tem um... Eu falei que no WSBK, no World Superbike, você vai ver zx 6 sempre com a marmitinha. Você nunca vem morrendo lá embaixo o escape. Sempre tem isso aqui, né? Então existe uma variação nisso aqui e aí é nesse sentido, agora lógico você pega uma R6, uma R6 por exemplo ela morre aqui embaixo o escapamento e aí dificilmente você vai ver, né mas você o que eu quis dizer é que no, no, nos campeonatos você não vê alteração de como é a forma original, você vê um alívio de peso e um, um trabalho diferente que é lógico que uma Krapovic por exemplo vai ser diferente do original, mas não que tipo uma vezes que morrem com o aqui morreu com o escape aqui ou vice-versa então foi isso que eu quis dizer, que é difícil você ver certos escapamentos de campeonato onde precisa de performance. Aí a, a questão é que eu falei, eu não sei se isso está certo, você me ajuda. Que eu falei que o escape quanto mais longo que a, a normita, mas ele valoriza o torque, quanto mais curto, mais ele valoriza no final. Teoricamente é isso, é isso. Então eu falei certo. E é, aí essa eu vou, vou, eu vou, um, vou. um pouco além. Agora vamos, é não, mas vai e aí. Então pelo menos eu faço besteira, vai. Aí? Então é assim, ó. MotoGP, vocês não podem confundir MotoGP, GP são protótipos. Sim. Você não vê uma MotoGP na rua. São protótipos. Então, você vê que tem moto com escapamento dois aqui embaixo e dois aqui, ou um aqui, um ali. É, né? um aqui, um ali. Eles vão ver o melhor fluxo. Acabou já, que precisa. Não importa onde vai terminar, se é aqui, se é aqui, se é ali, onde for o melhor fluxo. E já vou explicar o porquê desse fluxo. No campeonato mundial de superbike, ou no britânico, algumas regras têm que ser seguidas. Então a Ducati, por exemplo, que tem o um escapamento aqui embaixo, eles tinham que permanecer com o escapamento aqui embaixo. Ah. Porém, eles não conseguiram uma performance adequada com o escapamento aqui embaixo. A Ducati entrou com uma ação para permitir que o escapamento viesse aqui em cima, com ponteiras. Uma de cada lado. Ah. Aí o pessoal falou, não, tira a originalidade. Por quê? Você tem que correr mostrando a forma original da moto. Tanto é que tem campeonato que obriga você a pôr o adesivo de farol. Uhum. É obrigado a pôr pra Sim. mostrar a originalidade de como ela é na rua. O escapamento se termina aqui, é aqui que tem que vir. Não pode pôr aqui embaixo. Se é aqui embaixo, não pode vir aqui em cima. Sim. A Ducati conseguiu, por causa das Panigale, um, uma exceção vai abriram lá no, no regulamento para eles poderem tirar o escapamento aqui de baixo e colocar aqui em, em cima porque foi comprovado que eles não conseguiam performance com escapamento lá embaixo e aí eles estavam sendo prejudicados o regulamento foi alterado e eles puderam colocar escapamento alto aí é o seguinte o Durva falou do escape longo para torque e curtinho para final teoricamente é isso Porém, isso vai é no motor original. Quando se trabalha fluxo, caixa de ar, né? então, é... como que eu posso dizer? Um turbo é feito para comprimir ar para dentro do motor. É por isso que ele chama turbo compressor. Ele comprime ar dentro do motor. O escapamento, vamos dizer que ele é um turbo passivo. Vou tentar fazer vocês entenderem. O cano de escapamento é desse tamanho, né? Vamos supor que tem um metro e meio de cano. Ele é dobradinho, mas se a gente esticar ele, vamos supor que ele tem um metro e meio a dois metros de cano. Então você tá lá a 10 mil RPM. Então, né, os gases, né, quando queima a mistura ar-combustível, a expansão é violenta, que é o que empurra o pistão para baixo gerando a força, né? E esse gás ele fica preso, pressurizado lá dentro. Quando a válvula de escapamento abre, o pistão não precisa empurrar a pressão que está o gás. Ele, na hora que ele vê uma aberturinha, ele fala, opa, é para lá que eu vou. E ele sai pelo escapamento. Na hora que ele sai, ele gera um fluxo, né? O gás está saindo aqui dentro. Quando a válvula fecha aqui em cima no cabeçote, o fluxo imediatamente para? Não. Ele continua. Sim. Se ele continua percorrendo aqui o tubo, aqui na frente onde a válvula fechou, o que está formando? Um vácuo. É. Uma área... É uma bolsinha. Não é um vácuo, é. perfeito, mas é uma pressão negativa. Certo. Então o que acontece? Daqui a pouco a válvula não vai abrir de novo? Vai. Já tem um fluxo aqui se movimentando dentro do escapamento. Esse fluxo puxa o um outro, ajuda a aspirar o outro, chupar o outro. Chupar o outro. É. Então, é como se fosse um turbo passivo, vai? Ele está limpando o motor para deixar o motor mais limpinho para uma nova admissão. Então, quando se faz fluxo em cabeçote, caixa de ar, corneta, né, que muda o tamanho, sabe aquela cornetinha que tem sim, sim, na sim. entrada do corpo de injeção? Sim, aqui em cima, tá ligado. O pessoal muda. Então... Eles calculam o tamanho do escapamento, o diâmetro, tudo de acordo com o fluxo do cabeçote. E aí nós vamos chegar na no... porquê que o GP é daquele jeito, é isso? E aí eles decidem, para esse motor eu preciso do escape desse tamanho, para aquele outro motor eu preciso do escape assim, para aquele outro cabeçote tudo da mesma moto eu tô falando. Tá. Eles fazem três motores diferentes para teste, para a mesma moto, todos os motores de zx 6 só que cabeçotes com fluxos diferentes, cornetas de diferentes tamanhos, certo. É, caixa de diferente formato. E aí eles falam, para esse cabeçote esse é esse aqui. escapamento, para esse outro é esse escapamento, para esse outro é esse escapamento. Tá? Então isso é um projeto de engenharia, fluxo. Tá? Não é que ah, é bonitinho aqui, é bonitinho ali. Tem Bom, mas então assim. vamos lá, se a gente pegar, não, sim, eu entendi. Por é isso. isso que o protótipo, a MotoGP, cada um é em um lugar. Não dá para se comparar. Mas se você pegar a categoria estoque, você vê que todos os capôs 6 é assim. É, ninguém curta muito. Não, e é isso que eu quis dizer. Porque o pessoal quer aproveitar esse fluxo é, para então, auxiliar. Mas aí a gente diz o seguinte, então, o que, que eu falei lá, quanto maior que a marmitinha, ela me valoriza mais o torque. Quanto menor, ela me valoriza mais o final. É, o escapamento mais curtinho, você despressuriza ele. Então ele funciona bem alta, porque aí você tem um fluxo gigantesco uhum. e mesmo ele sendo curtinho, antes já... de chegar no fim do escapamento, a válvula já abriu de novo. Já está rolando. E já aproveitou esse fluxozinho, mesmo nele curtinho, vai embora. Claro. Só que embaixo, o motor oh. fica apagado. Põe um escape grandão, mesmo em média, que é o que mais se usa em autódromo, todo mundo pensa que é o o que mais se usa é a média rotação, não é o limitador. Limitador uhum. é reta. Você né? está no miolo, você está toda hora lá com o giro No 14? Uhum. Não está. Então, na média, você precisa de força para a hora é que você pôr a mão, o motor tá aceso. Uhum. Então, você precisa desse tamanho um pouquinho maior para aproveitar esse fluxo antes que ele saia do escapamento, a válvula abrir de novo para esse puxar o que está vindo lá do motor auxiliar né fazer aquela pressãozinha negativa então também foi calculado isso na fábrica então um, uns escapamentos aí de boa marca né tudo isso é calculado não é Sim. ah é bonitinho assim faz assim então mantém assim igual ao original fica melhor é eu prefiro é, também tem assim é mantém igual ao original é o padre assim vamos próximo vídeo vai Fábio Reis Primo do Sérgio Reis. Fala Duval e Padre, beleza? Gostaria de tirar a seguinte dúvida. Sempre após uma tocada Racing, tem a impressão que a moto fica mais esperta, mais Gostaria de saber se o módulo possui algum sistema adaptativo entregando mais desempenho quando a exigência do motor é maior, é só a impressão minha mesmo. Valeu, um abraço, obrigado. Não, o um módulo até onde eu conheço não tem. Tá, ele tá tem, vai, vamos dar um exemplo, a S1000RR, ela tem um modo dinâmico, que é o Dynamic Pro. Hum. Então, se você tá andando mansinho, ela vai se auto ajustando para você andar mansinho. Se você enfia a mão, ela vê que você tá com a velocidade de alta, a rotação alta, né, e mantendo a rotação lá em cima, a velocidade lá em cima, ela se ajusta para um modo mais esportivo, tá, mas fora esse dinâmico aí da, da BMW, outras motos que não tem esse modo dinâmico, não tem. Socar a mão, socar a mão não faria nada. Não muda nada. E por que assim você dela tá mais luxo? É, pode ser uma simples impressão dele ou o motor é cheio de folgas, tá? Anéis do pistão, válvulas de admissão e de escapamento. Para que servem essas folgas? Para compensar a dilatação do metal. Então, tudo que esquenta, dilata, esfria, contrai. Tá? Então, é, pode ser que no momento que ele fique né, em alta rotação, em alta velocidade, essas folgas essas folgas se ajustem, né, dá uma ar. pressão maior na câmara de combustão, né, aí ele sente a moto mais esperta, depois esfria, as folgas voltam, né, porque contrai, e ela volta. Mas isso tem que ser um cara que... um Alexandre Barros, não é? Se <risos> se É, mas pode acontecer. Não, não é de todo errado falar que isso né, está acontecendo. Dá, o dinamômetro, percebe, e um aquecimento em exagero, se o sistema de arrefecimento não está de acordo, o aquecimento, em exagero, tira a performance. Sim. Se ela começa a Não, esquentar então, além do normal, tira. Eu vou falar normal, pelo, tira. Que eu, pelo que eu tenho experiência. as ZX6 ela funciona muito mais gostoso, 95, 98, vai 94, do que 75, 82 e 100. Mesmo quando eu vou na rua, mesmo quando eu na pista, eu percebo que nessa temperatura a moto é lisa. De novo a gente volta, igual eu estava falando do escapamento, é. cada motor tem um projeto. Então, na temperatura também. Tá, então, é, tem motor, ah, nossa, o meu quando tá de 100 a 102 ele fica redondo, vai. Redondo. O outro com o meu de 80, 85 fica um tesão. Né? Você tá falando que é só 94, 97. 97, 98, essa temperatura puta, é essa taxa. Então, é aí fantástico. é projeto de cada motor, tá? Entendi. E vou falar uma coisa. Fala duas. Tem, assim, nós temos aqui agora um exemplo, ó, duas EX6 até da mesma cor, né? Então você tem duas EX-6, mesmo ano, é minha, foram compradas na mesma concessionária, uma o chassi termina com 0002, a outra 0003. Você fala, pô, foi fabricado e uma mais, atrás da outra, né? Mais. Na sequência, uma foi bem nascida, a outra foi mal nascida. Então em performance elas são diferentes. Então uma vai ficar boa a 80 graus, a outra, a outra vai ficar boa a Ah, mas isso anda mal. Tudo Uma tudo vai bem, pro né? dinamômetro, dá 115 cavalos na roda, a outra dá 105. Entendi. Aí você fala, caramba, mas acontece, é tudo fabricação em série. Um grauzinho que muda no comando, no ponto de ignição, já é muda performance. Parte, então? Eu sempre falo motos bem ou mal nascidas. As bem nascidas é que vem pro lado da performance, hum. e as mal nascidas é... Que não Mas consegue um... depois, chama o informe, se dá pra fazer também É, coisas. onde a moto que é preparada, a gente faz o enquadramento do comando... É, então a verdade tá no médico, Paulo. É no médico. É no médico. É. Entendeu? O médico fechou o trabalho vem outro <risos> médico e faz o trabalho que ele teria defeito, que repente passou. É porque Exato. o médico que está na fábrica é clínico geral. Isso. Depois vai para o especialista. Exato. É isso aí. É. <risos> Não, beleza. Opa, Sim. Maravilha. Você sabe o que é do... Talvez a gente vai criar alguma coisa com isso aí. Mas, é... putz, viu? acho que já estamos num horário bom. Queria agradecer mais uma vez esses ensinamentos, a aula, que até eu fiquei prestando atenção nesse cara porque foi bom para mim. Isso aí. Porque eu, eu falei mais ou menos o que te e Até mesmo acompanho eu acompanhando com você. Mas, assim, específico desse jeito, jamais ia conseguir falar. Então, obrigado aí pela, pela sua aula. E, filho, eu espero que você tenha gostado. Target Race, né? Como você sabe. Padre. Vem aqui tirar uma fotinho com ele que agora tá acontecendo, né, Padre? Fotinho? Já, já. Isso é muito bom. Isso é muito <risos> bom. Nosso time siga é brasileiro. Quer mandar ver pra alguém? Alguma coisa? Não, hoje eu não preciso. Nada, Padre. Não. Hoje tá mais tranquilo. Tô light hoje. Tá bom, não? Né? Beleza. Bom, filho, curte, compartilha e deixa a sua dúvida aqui no comentário que pode ser a próxima. Beleza? É isso. Pode. Ir. Obrigado mais uma vez, tá? Você Se sempre tudo surpreende. Valeu. Rá, tchau.